Olá, meus amigos, todos em paz, beleza pura, sejam bem-vindos. Identificação interna, o que, que significa isso? O que é isso? É muito simples. Então, por exemplo, quando você sente uma emoção negativa lá, você bateu o dedão, sentiu raiva, quando você, alguém chegou e falou para você alguma besteira, né, falou algo que te incomoda, todo momento em que você se sentir mal, depressão, tristeza, é, preguiça, seja o que for, qualquer tipo de emoção negativa que são as coisas que nos atrapalham, que não fazem com que a gente consiga chegar ao que quer, a gente não consegue prosperar com essas emoções dentro de nós, porque nós somos escravos delas. Bom, éramos escravos dela, porque agora tem uma maneira de você se livrar disso. Essa identificação interna, você pode reverter isso. Como? É de uma maneira extremamente simples. É perceber que ela está em você. Quando você percebe que você está com raiva, nervoso, quando você percebe, vai embora. Então, por exemplo, você, eu tenho uma técnica. Quando eu vejo alguém que está meio ansioso, eu pergunto, você está ansioso? Ele olha assim, não. Você está com medo? Não. Por mais que eu quero estar assim, está puto da vida, cara. Não. Alguns até dizem, mas Aí você pergunta, mas por quê? Acaba tudo. A mesma coisa acontece com você. Se você estiver lá, pé da vida, possesso da vida, você percebe. Aí você respira. Respira fundo. Faz assim, ó. Dá uma cuspidinha. Ah, não precisa cuspir, é só a moto falar. Pronto. Existem alguns mecanismos internos do nosso subconsciente que nós não conhecemos. Então, são ferramentas que já estão dentro de nós, para serem usadas para esses momentos críticos. e é, Elas funcionam naturalmente, só que a gente não tem consciência. No momento que você começar a ter consciência, você vai ser dono de você. Então, por exemplo, quando acontece alguma coisa, que você olha um acidente, olha um cara que vai tropeçar, você faz assim... Ah, não, Deus. Esse fato aqui, ó, libera energia. Quando você estiver muito, quando você não, quando as pessoas que estão muito é, deprimidas ou estão muito... É, aconteceu uma coisa grave, elas choram. O chorar é uma ferramenta de nosso mecanismo, do nosso emocional, para libertar aquela energia que está explodindo lá. Tá? Então... Estas coisas que acontecem conosco, elas podem ser controladas. Se você está chorando, chore. Por isso que não pode parar não, pare de chorar não, chore. Né? Agora, quando vem a coisa que você não quer, vem o medo, vem a raiva, a preguiça, você sente e faz assim, ó. pronto. Tá. É, é simples, não precisa ser isso também, não precisa ser cuspir. É só falta você, você fazer assim, ó. entende? Você sabe o que significa isso. Significa que você voltou a tomar conta daquela emoção. Você está fazendo uma prova lá de vestibular. Está nervoso? Você joga fora o nervoso. Você vai conversar com uma pessoa, com o chefe lá, você... Ah, não precisa fazer esses câmbios, aqui, eu faço aqui? E vai lá. Entende? Você vai com naturalidade. Você assume o comando de sua própria vida. Você assume o comando de sua própria, as suas próprias coisas. E com o tempo isso se torna tão automático que você vai se tornar uma pessoa que nada te afeta. Aconteça o que acontecer. Se pegar fogo no seu carro, você vai fazer. Porque é? não vai adiantar nada, ficar nervoso, ficar raiva, ficar. Nada. Né? Quando você está sereno, quando você está, você está em paz com você, você toma as decisões mais acertadas. Essa é uma grande diferença. E você vai ter qualidade de vida, né? Teu coração não vai bombar lá e acabar explodindo você. Entendeu? A pressão alta traz vários problemas. E uma das coisas que reduz a pressão é você. Beleza? Grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. A ah, respeito ainda né, da identificação interna. Tem mais coisas para serem trabalhadas aí que são os relacionamentos humanos. Um beijo para todos vocês. Tchau!